Opa pessoal, beleza? Eu sou o Juan, meu Vulguel e E eu tô trazendo aqui pra vocês minha gameplay de Resident Evil 4 Remake Vou estar tá trazendo a série completa, conforme for passando os dias eu vou soltando os vídeos E bora lá conferir comigo se o jogo tá isso tudo Vamos começar, né, com a história principal aqui Creio eu que o Separate Ways não veio por enquanto Queria que tivesse vindo, mas enfim. Vamos jogar no padrão aqui, né? Porque começar no Intenso é loucura. Adoro jogar jogos assim no Intenso, mas ou no Hard, mas pra começar eu não começo geralmente. E vamos lá. Tô bem ansioso. de setembro de 98. É um dia que eu nunca vou esquecer. Foi quando o policial em mim morreu. E naquela noite, Raccoon City foi obliterada, graças às armas biológicas da Umbrella. Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte. Foi convidado depois para um programa ultra-secreto do governo. Não que eu tenha tido escolha, Treinamento, as missões árduas quase me mataram. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse para esquecer aquela noite, a dor por um segundo que fosse. Dessa vez, pode ser diferente. Tem que ser. Então me diz, Yank, por que você veio para esse fim de mundo? Praticamente onde Judas perdeu as botas. Digamos que estou procurando alguém. Esse alguém deve ser bem importante, né? Foi o próprio chefe que mandou. Disse na lata, ajuda ele. Vocês não vieram até aqui para assar marshmallows, né? <risos> Ou vai ver, vieram. Você tem um né? Vou te contar um segredinho. Só aqui entre nós. Muita gente está sumindo nessa área. E já está acontecendo faz um tempo. Bom, então. Deve ser outro dia normal para vocês, né? Hum. Há uns dias viemos atrás de uns alpinistas perdidos. Eu sei que vocês vão me ajudar. <risos> Vamos lá, acho que é aqui. Eu tô apertado, já volto. Ah. Que trio! Tem as bebidas? Ele bar inteiro. <risos> Você fuma as olheiras, letreiro adia sítio mais tétrico. Ei, ai alguém aí corajoso, hein, cara. Ele devia estar tá bem apertado. Será que ele caiu? Será que você podia dar uma olhadinha? Eu vou ficar aqui no carro. Eu não quero acabar levando nenhuma multa. Mas que bela ajuda. Total, Leon. E aqui é o início igual o da Dema, aparentemente, né? Vamos ver. Capítulo 1, um. sim. Literalmente. Deve ter muita coisa de diferente aqui, né? Já que na Dema a gente literalmente veio nessa parte. Começou nessa parte, na verdade. Foi muito longe? Tadinho. Aí é foda. É literalmente a primeira cabana do primeiro ganado. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Creio eu que não. É. Não tem. Alguém em casa? É, acho que vai ser basicamente a mesma coisa mesmo. O julgamento está próximo. Sobre. Já chego na casa do cara arrombando as portas toda sacanagem. Meu Deus. Meu Deus. Chegar entrando assim. Busco a um polícia. Vino aqui? Essa cena a gente já viu na demo. Isso não é nada bom. Literalmente o começo é igual mesmo. O né? das dúvidas, vamos ver se tem alguma coisa aqui, mas acho que não, viu? Nossa, que fedor. Nojo. Aqui os ossinhos as armadilhas. aqui Descobri já já garotão já já o que foi isso? aí ó nem pudendo Segredo aqui nessa parte, pelo que eu joguei a demo várias vezes, é você literalmente correr para aquele cantinho para ele não te agarrar e aí tu mete bala mesmo, sem dó. Isso aqui eu vou ignorar. Não tem por que eu enfrentar ele, né? Literalmente. É. Vou pegar uma ervinha aqui. Ashley. Ninho, aqui é o Condorum. <risos> Angela, Qual a situação? A filha do presidente, a Bebe Águia, ela deve estar no vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendido. Eu vou ver o que eu descubro. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Eu tenho que ir. a gente se fala. Eu vou dar um jeito. A combina muito com ele. Uhum. Coitado do corvo. Mas eu preciso de mona em fazer o que? Pesetas. Uhum. Isso aqui eu não curti não, viu, Capcom? Matar o doguinho, pô, aí... Aí é foda. Dava uma nostalgia do... Salvar o doguinho no original, literalmente. Mas, sinceramente, acho que isso aqui é plot, viu? Não é, acho que... vão fazer essa cagada, não. Acho que... Lá na frente a gente salva ele. Quer dizer, assim, espero, né? Eu <risos> vou sair correndo não vou. <risos> Ele correndo atrás As cabeças aqui em cima do portão Aí ó, caindo Interessante Isso aqui a gente viu na demo também Bem perturbador, por sinal né? Puta merda Literalmente Leon E o cara trabalhando aqui como se nada tivesse acontecido <risos> Carregando o baldinho Meu Deus Aí é foda é, não vamos na doido hoje não, vamos pegar essa ervinha aqui Pegar essa bezeta. Cala a boca, velha. Vamos lá! Vamos lá! Ui, eita porra, quase. <tos> Então, né? Sim, tem que te informar, mas não. Não tem é de brincadeira. Vamos lá. Quase que eu morri agora, gente. divertida mecânica apesar que eu tô apanhando um pouco mas não pegar o jeito como assim eu não te estudei seu bosta eita Deixe que esse escape... Véia chata do caralho, velho Essas velha. Aqui, outro aqui, ó Esse veio aqui também Toma essa. Caralho, fudeu agora. nada estão... Estou no pano pra caralho aqui Meu Deus Meu Deus, gente Sim, ainda pelo amor de Deus. vocês estão indo pro pingo top top top top <risos> Liam em suas piadinhas é vamos ver colero para Condorum identifiquei uma rota para o lago procure um moinho bem grande um caminho do outro lado dele, o um moinho. Entendido. E cuidado, desligo. É acho que aqui não tem mais nada. Vamos ver nessa casinha aqui que tem. Lutear um pouco, né, porque... Que susto, porra. De fuder, cara. Eu, hein, rapaz. O que você tá fazendo dentro do armário, porra. Aí é foda. Tadinha da vaca, velho. Que pra cá é, tem a cabana Pesetas Será que é só aqui que tem? Deve ter pra cá também, caixote Aí Eita eu apanhei demais nessa vila gente <risos> e ontem na demo eu matei o doutor salvador duas vezes ou três se eu não me engano no baby hoje, até eu admito, acontece, acontece, então, vamos ver aqui, colar adornado Entendi Aparentemente dá pra colocar joias nele né, pra ele valer mais Coloquei O que eu vi ali pelo menos Eita foi igual ao original, creio que seja por aqui, né? Vamos só. Aí ó, já dá para colocar na na no tesouro. Ó. Aí ó. Acho que quanto mais pedra a gente colocar, mais ele deve valer, né? Creio eu. Casinha da ponta, né? Nessa aqui, ó. É, mas acho que não dá pra ir, né? Só com a Ashley aqui, ó. Provavelmente. É. É. Bora prosseguir, então. É, acho que é por aqui mesmo. Tá aí. O que fica os ganadinhos de fundo Então tu fica na dúvida, será que eles vão me ver? É, aqui não tem tesouro Igual tinha É Tá, tá tudo bem Vou Tentar matar a véia na furtividade demos. De dermos doro se assim para Olha. Olha aqui. Gente, esses cadáveres aqui uh. Acho que não, não tinha como Eu... cair em outro lugar, sei lá. Granadinha. Medalhão aqui, ó. Será que no mapa não mostra? Aí também querer demais, né? Onde está os medalhões? Aqui, ó. Pelo amor de Deus, alguém pode se livrar dos medalhões azuis aqueles lunáticos religi... que aqueles lunáticos religiosos deixaram por aí? Destrua todos os medalhões azuis. Área, fazenda. Recompensa: Espinélio x3. Não sei nem o que é Espinélio. Será que é. para aqui depois com certeza tem mais coisa aqui chave <risos> tô boiando aqui aqui Forasteiro aí, o forasteiro, velho. Onde que ela quebrou que eu não vi? Entendi, não. Ué. É, acho que o único caminho é por aqui, então. Tem as bombas igual no clássico. Legal. Eita, ervinha amarela. Eita, meu Deus. Bora organizar isso daqui, né, Juan? Porque tá. Vou deixar os itens de cor aqui embaixo. Não cabe, é, vai ter que ficar aqui mesmo. Total. Pior que eu nem sei, velho, onde tá os outros medalhões. Deve tá... Sei lá, naquele lugar que não dá pra ir, porque tá faltando uma peça aí, antes da gente tentar abrir a porta, vamos dar uma olhada ah, acho que é por aqui que a gente entra boa que é isso gente, roslando aqui da puta. Um furasteiro! Mirou flash, foi para subir rápido assim, eu hein? Último, é? Vem cá. Vem. Babaca. Babaca. Aí, ó. Falta só mais um, cara. Agora, onde tá... Aí, eu já não sei. Literalmente, não sei. Granada... Faca de cozinha aqui é onde está trancado. Pior que eu não faço a menor ideia de onde está o outro medalhão, viu. Real, será que tá aqui? Okay. Pode ser que esteja aqui, né? <risos> Olha, as coisas melhorando. Eu <risos> é, não sei onde tá real. Quero saber cadê o outro medalhão, cara. Eu queria muito pegar a todos agora, mas... Me falta um pouquinho de paciência, um pouquinho assim, ó. <risos> Quero pegar a todos. Deixa eu olhar nos, em cima, assim, que geralmente... Ficava assim, ó. Hum, acho que... Não devo achar não, viu? Aqui, aqui. É. Na árvore aqui não tá. É, realmente. Acho que não tá aqui não. para para seguir né que é isso aqui a fogueira Antes malotear aqui, dá para entrar aqui. Acho que não, né? Não pra cá tem algo. Só isso, literalmente. É, acho que é só isso, viu? Bora lá pro lago, então. Aqui era aquela parte que jogavam a pedra. Será que vai ter a pedra ainda? Vamos ver. Aí está! Eita! Nada, um agora, Leon? Ah, dá pra passar por aqui. Sai de fora! Isso é um merda! Sai daqui, velho! Tá me chutando já, velho. Desorganiza isso daqui. Aí embaixo, né rapaz? Tá bem fiel até agora os cenários, viu? Caramba! Aí também é querer demais, né Juan? Véia tá raivosa nesse remake, hein? Sai, sai, sai! Isso é bosta! Ganardinho tá bem joadinho, viu? Caralho, velho. Hein? Uh. <risos> Peixe aqui, gente uh. Vamos ver o que tem pra cá Essa véia maldita Ué, gente Ver que dá pra gente fazer com isso daqui. Seis cartuchos. Vou fazer porque. O lago é aqui, gente? Como assim? Caralho <risos> Será que a gente vai enfrentar o Deolaga agora? Acho que não, né? Duvido muito Mas quem sabe Aqueles duvido mas quem sabe. Provavelmente esse barulho é do Luiz. Só aqui antes. É aqui. É aqui. Só ver que tem aqui. Ele um primeiro chavezinhas aqui eu não sei como conseguir ou talvez nem a chave né <risos> Leon. <risos> Cadê o Luz? Oxe, não é não É, jurava que era o Luz, cara eu já vou recarregar minha 12. Que eu acho que o boi da cara preta tá lá embaixo. Ou o Luiz tá aqui, né? Mudaram. Um... Ele tá no guarda-roupa pro alçapão, talvez. Mas acho mais fácil o boi da cara preta. Esse barulhinho aí parece ser muito machado. O que é isso aqui, gente? Ô, Luiz. Caralho. Isso dói, sabia? Parecia que você queria muito conversar. Que atencioso, senhor. Mas, uh, me diga, tem um cigarrinho? Isso vai te matar, sabia? Ah, bom, então, que tal me soltar? Roder, esse cara não você. Tá pode parar aí. Caralho. Top, viu. Top, top, top. Agora, bora lá pro capítulo dois, né? Você receberá o corpo mais sagrado e começa agora. Que porra é essa? Aí, para. Oi, oh, aqui. Você tem nome? Leon. Tipo quieto, né? Eu sou o Luiz Serra, e parece que a gente escolheu um péssimo lugar para as férias, né? Oh, pode parar. Você mexe, eu mexo. Eu já tô bem, senhor? Entendo como você pensa. Aposto que já viveu situações assim, né? Eu acho que veio aqui à procura de alguém. Seria então, talvez, uma senhorita sumida? Uma moça? Fala. Já. Tá bom. Olha, eu ouvi algo sobre transferir uma senhorita. Transferir? Pra onde? Como eu vou saber? Mas, depois, eu vi uns homens arrastando alguém Pra a velha igreja Merda! Ah! Ah! Ah! Passaram tempo contigo? Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Não acabamos. Até mais, amigo. Merda, levaram meu equipamento e a jaqueta também, né, Leo? Caralho. Condorum a poleiro. Localizei a bebê águia. Parece que ela está sendo mantida numa igreja. Ótimo. São boas notícias. Fiquei sabendo de um cara que encontrei. O nome é Luiz Serra. Ele me pareceu estranho. Preciso que investiguem quem ele é. Certo, Condorum. Eu vou ver o que eu descubro. Enquanto isso, vá até essa igreja. Beleza. Tô precisando me confessar mesmo. Condorum, saindo... Engraçadinho, você... São minhas coisas. É, no original ficava o tesourinho. Numa parede assim, meia pouca. Aquela máscara lá dourada. Ah não. Ah é. Vamos tentar. tesouro lá. acho que nem... Ah, tá aqui sim. Tô com medo de pisar na armadilha. Na verdade... Acho que as minhas coisas estão aqui, eu vou ter que Sei que estás aí. Sei que estás aí. Donde está? Donde estás? Onde estás? Esperar ele ficar de costa de novo, e aí a gente ataca. Puedes correr, pero não te puedes esconder. Donde está? Tô aqui, seu merda. Essa porta aqui que bateu, vou pegar de pata, quanta erva, gente. Vamos equipar essa aqui, né? Pra acabar primeiro Olha ele aí Por aqui, estranho que é isso? Olha ele aí, rapaz Vamos fazer... Esse é dos ratos Ter Negócios, então, tá? Boas-vindas. Legal, né? Muito bom, estranho. Tenho raridades à venda, estranho. Estranho? Eita, olha a Punisher aqui, cara. O que foi? Acredito. De onde tiramos esses artefatos? Ah, <risos> Você não vai querer palestra. saber parece. O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Pior que a gente precisa de melhoria pra maleta, viu? Acho que eu vou comprar. Um pouco mais de espaço não faz mal. O tamanho ideal pra você, é estranho. Posso ajudar com algo mais? Eu vou. Um belo negócio. <risos> Obrigado. Os outros eu só vou vender quando... Isso aqui parece Para é comprar essa arma, você precisa de dinheiro e de coragem também. Vai ser isso, então? Boas viagens. Tá, vamos lá. Agora cabe aqui, ó. Dá pra colocar... Arrumar tudo aqui As faquinhas aqui embaixo Isso aqui a gente coloca aqui As granadinhas a gente deixa aqui Desse jeito aqui mesmo era a missão dele mesmo? Eliminar rato? Isso aqui eu já fiz. termina todos os ratos. Fábrica abandonada. Hum, vamos ver se, tem, se eu consigo achar tudo. Tadinho, velho. É, cadê mais um? verdade. Prefiro que fica aqui a granada aqui embaixo, viu? Cuidou de um pedido, foi? <risos> Dá pra ver na expressão? <risos> Sabia que podia contar com você. Tenho uma ótima seleção à venda aqui. Estranho. Ah, eu Vacas queria aumentar precisam a precisam de um cuidado ocasionado. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. essa munição perfurado. Muito bem, como posso ajudar? E obrigado, pode ser. É. deixar ela aqui. Eu jurava que tinha visto um medalhão aqui, eu já ia falar, ué. Símbolo de um corvo, um pássaro, sei lá. Onde eu tô? Boa pergunta. É que estás aí. aí está! Essa parte aqui no clássico eu acho um pouquinho chata. De cima, se eles ficarem jogando as coisas em mim, vai me atrapalhar muito. <risos> Agora isso eu vai. É fi, é aí tu. Tô... chaves aqui creio eu que sirva pra aquelas gavetas talvez não sei agora a pergunta é de onde que saiu isso Pode como foi, seu filho da mãe sim gente não entendi isso não o que aconteceu aí é foda aí é foda caralho tem que começar tudo de novo tchauzinho pra vocês aí vai isso parte chata, viu? Foi lerda agora, mas né? Como que eu ia adivinhar? Estás? Caralho, tinha que ter um velho desgraçado aqui. Só pode como foi sua... Enrugada do caralho. Deve ter alguma coisa pra cá, né? Pra dar pra vir por aqui. Aí, ó. Inclusive dá para combinar aí ó para é só vender para o mercador depois e é sucesso uhum. Gente, nem fudendo <risos> sua influência não é a mesma diante, destrou os bonecos, não perdoe aqueles aristocratas. Estou os golpes. Dá pra colocar isso aqui no... É... Assim... Gostei do Salvador Aqui de novo A casa do bitores, provavelmente Que isso aqui Macabro Lógico que não ia dar. Dá pra entrar por aqui? Lógico que não. Não ia ser tão fácil assim, né, Leon? É. Tem que ficar de olho aqui no chão pra não pisar nessas merda. Deve dar pra entrar por, aí, por aqui, ó. Foi mal estragar sua privacidade, querida. Legal, dessa vez a gente entra por trás. Antes era Nada por mal. cima. Alguém tá deixando os vizinhos com vergonha. <risos> Total, viu? Vamos trancar, né? Realmente, carne da nossa carne e sangue do nosso sangue. Agradeço e aproveite. É. Na verdade, tudo aqui é velho, né, Leon? Mas, sim. Vamos ver o que tem aqui. sei como que resolve isso aqui não deve ter algum file lá em cima sei lá Olha o símbolozinho aqui ó que tem será não acho que não é eu ia falar merda aqui ia perguntar será que era esses símbolos estavam espalhados pela casa não tem submetralhadora, né? Então. Nem dá para eu fazer porque eu não vou usar, pelo menos por enquanto, não. Será que a Queen aparece agora? Nossa, minha musa Vamos ver O velho fazendeiro, sua melhor colheita O frágil porqueiro Interessante Interessante Acho que tem a ver com puzzle aqui Cadê? Só lei de novo que eu já esqueci. Colheita, porco e bebê. Colheita, porco. Olha! Olha aí, rapaz! Bola de cristal. O que é isso aqui? Um tesouro? Não. Ignorem essas abaixadas que eu dei, que ainda tô aprendendo e tal. Vamos ver se a Queen aparece agora naquela cutscene do Pitores. 10 de outubro, o clima ainda anda estranho. ultimamente. o trigo está secando e as águas emagrecendo. 8 de dezembro, há sinais de fome. É verdade, não temos... Meios para trabalhar na lavoura, mas as ordens do Lord Sadler são absolutas. 30 de janeiro, 30 pessoas morrem de fome. Cinco vacas são abatidas. Às de março, as patriarcas se reúnem para tirar a sorte. Mas seis foram escolhidos para o Lord Sadler. É, Sadler. Data abril. mais 8 hoje. Data, mais quatro hoje, mais 11 hoje. Dois faraceiros se perderam e vieram parar no vilarejo. Nós os levamos ao altar para o ritual. Não foi necessário tirar a sorte hoje. É aí, o lote sadler aí, ó, chei a sério. finalizado com grande estilo com a Queen aparecendo, é sobre, nossa amo, meu coração até acelerou aqui oi <risos> oh, gente, vamos salvar aqui ó <risos> oh, os amuletinhos aqui ó oh. daquela só tem duas balas, né? Mas a gente pode tentar. Vamos ver. Espero não apanhar mais.